Bom, hoje eu tô sem ideia de vídeo e decidi que eu ia gravar um vídeo que eu tô querendo gravar há muito tempo que é muito fácil, que é se eu encontrar alguma coisa e acaba eu vou hoje estar fazendo esse vídeo só que hoje, antes, é deixa seu like, não se inscreve eu tô fazendo vários vídeos, eu vou fazer vários vídeos disso porque é muito fácil gravar Então vamos criar aqui um mundo é, pode crer Beleza não vou fazer nada porque pronto vou e bom, eu esqueci de falar, se eu achar, é, uma, se eu achar um porco, o vídeo acaba. Opa, a enteja... já, what? Caraca, eu não vou achar mesmo um porco, né? Onde é nasço? Mano, eu vou ser o que Bora nos transportar aqui, entrando, transportar aqui. Vou teleportar pra aqui, galera, se liga. Eu não sei onde eu vou parar, então, só bora. Eu posso morrer de dano de queda, né? Caraca! Cabra, cabra, cabra, cabra. Nossa, é eu nasci no pior da possível. Ah, nota tá de botas tá boa. Se eu achar um pouco o vídeo acaba, começo agora. Beleza. Tá bom. Por enquanto não tô vendo nada. E o vídeo acabou. tomar